Quando completaram-se os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo amigo, irmão, padre Mário Querido padre Adriano, pároco desta paróquia Querido povo de Deus, presente aqui na Igreja Matriz E também a vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais Quando São João Batista começou a sua missão de precursor Aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor Ninguém se sabia quem era João Então os fariseus O chefe dos judeus Mandaram pessoas Para perguntar quem era João Chegaram até João Batista e perguntaram Quem és tu? Hoje estamos celebrando Cinco anos da ordenação do Padre Mário. eu acredito que essa pergunta que foi feita a São João Batista, também cabe a um sacerdote. Quem és tu? Quem é o sacerdote? Quem é o eleito? Aquele que é escolhido por Deus. A primeira definição é a definição... Humana. no sacerdote nós encontramos a humanidade e a humanidade como Jesus disse a Santa Faustina é um abismo de ignorância por isso que muitos vão dizer por que confessar com o padre se ele é humano igual nós? Por que irá falar os meus pecados para o padre, se ele também erra? Sim, o padre é humano. Em primeiro lugar, o padre é humano. A primeira definição que nós encontramos, pois o sacerdote é humano, nós encontramos um abismo de ignorância. Eu falo porque eu sou padre também. Né? Mas a segunda definição é que nós encontramos que um sacerdote é o instrumento nas mãos de Deus para trazer Deus. A coisa muda. O instrumento nas mãos de Deus para se trazer Deus. Um dia, São João Maria Vianney, indo para o vilarejo de Arnes, a sua primeira paróquia, primeira e única paróquia, são João não sabia o caminho da sua igreja. Daí no meio de um lá de um rebanho, perguntou para um pirralho, o né? um menininho, aonde que era a igreja de Arnes? Daí o menininho explica, ó seu vigário, você segue aqui, vai mais para frente, desce, lá o senhor vai chegar na igreja. E São João, então, olha para aquele menininho e diz, Filho, você me ensinou o caminho de Arnes, eu vou te ensinar o caminho para o céu. Ou seja, o sacerdote tem uma única missão, nada mais do que levar as pessoas até o céu. Às vezes nós inventamos muitas definições, muitas missões, na verdade, a essência do sacerdote é levar o povo até o céu. E nesses cinco anos, nós já podemos perceber um grande testemunho na vida do padre Mário. É um padre que faz o povo rezar, não importa o horário, né? Fiquei sabendo agora que vai pegar 54 dias, 10 horas da noite para fazer o povo rezar, não reza quem não quer, né? então padre, eu também quero partilhar aqui que nos nossos retiros, a gente sempre vê o padre Mário com o terço na mão, ora o outra, nas horas vagas, das pregações, das orações, está lá, o padre Mário no cantinho, ou andando no meio do jardim, com o terço na mão um Padre que reza e um Padre que dá testemunho da vida de oração. Amados irmãos e irmãs, como o Padre disse, a primeira definição, nós encontramos a humanidade. O Padre é humano, o Padre é limitado, mas a segunda definição, o Padre é o instrumento nas mãos de Deus para trazer Deus. No dia da orinação sacerdotal O bispo dialogava com o reitor E primeiro fazia a pergunta Podes me dizer Se ele é digno deste ministério? A gente pergunta Quem é digno de Deus? Quem é digno do grande ministério? Quem é, quem é digno do sacerdote, do sacerdócio real, que é Jesus. Ninguém é digno, não somos dignos, mas Deus nos escolheu. E quando Deus coloca as mãos em Deus, nós somos dignos. É claro que nós não damos muito valor, por exemplo... Se o Padre Mário tivesse milhões e milhões de irmãos, melhores do que ele. Digamos que os pais do Padre Mário tiveram muitos e muitos filhos, todos melhores do que o Padre Mário. E o Padre Mário vai dizer, escolhe aquele para ser sacerdote, não a mim, porque eu sou limitado, eu sou fraco, mas não importa, Deus escolheu o Padre Mário, Deus escolheu o Senhor Padre, há tantos anos atrás, para caminhar num processo, numa caminhada de formação, eu sempre brinco que, quando Deus nos escolheu, havia opções muito melhores do que nós, Havia uns jovens talvez, que muito mais santos do que nós. Mas Deus nos escolheu. E Deus, Deus não erra na escolha. Deus nos escolhe. Porque longe de Deus. Nós nos perdemos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Porque Ele. Ele escolhe para perto. E Ele faz. No padre. No sacerdote. Uma obra uma obra do amor, uma obra, uma obra da salvação. Estamos celebrando nessa oitava de Natal, o Natal, o nascimento, esse Deus que se encarna, esse Deus que vem ao encontro da humanidade. E eu dizia nas homilias de domingo, aquela gruta de Belém não tinha nada de beleza. A gruta de Belém era uma gruta escura, suja, fria. Não tinha nada de beleza. Mas ela tinha um diferencial que nenhum castelo tinha. Ela tinha Jesus. Ela tinha Jesus. E quem tem Jesus, a coisa muda. Querido Padre Mário, o Senhor Deus te escolheu para como São João Maria Vianney exercer a grande missão do sacerdócio que é levar o povo de Deus até o céu. A sua missão nesses cinco anos e a sua missão para sempre é essa, levar o povo até o céu. Nada mais, nada mais do que dar um testemunho, nada mais do que rezar, nada mais do que gastar a sua vida pelo povo de Deus. Tanto é que diz que o povo de Arnes, um dia São João Maria Vianês colocou na cabeça que ele queria ser monge. Ele estava indo embora de Arnes e o povo foi e trouxe São João de volta arrastado fizeram trincheiras, rodízios, noites e noites, vigiando para que São João Maria Vianney não saísse daquela cidade, porque era um padre santo, era um padre que rezava, era um padre que levantava três horas da madrugada para rezar. Padre Mário faz o povo rezar. Eu já ouvi muitos testemunhos, que é meia-noite, meia-noite e meia, está lá. Rezando com o Padre Mário. É essa a missão do sacerdote. O sacerdote é um instrumento nas mãos de Deus. Para trazer Deus. O Senhor, e quero terminar. O Senhor Padre Mário. É um instrumento sagrado. Nas mãos de Deus. Porque aonde Deus coloca as mãos. Ele santifica. E nessa dimensão podemos dizer que o sacerdote é humano e também divino, porque nas mãos de Deus o Senhor é um instrumento, é um dom, é uma graça aonde Deus pode chegar nas pessoas. Deus poderia ter escolhido os anjos para ser padres, Deus é Deus, Deus poderia ter escolhido os querubins, os serafins, os arcanjos para ser padre. Deus poderia ter escolhido Nossa Senhora, daí seríamos padres imaculados, mas não. Deus escolheu a pobreza humana, o limitado, o fraco para se tornar forte, como diz São Paulo. Quando me sinto fraco, é que eu sou forte, porque a graça de Deus se revela em nós. Jesus, ao assumir a condição humana, ele nos dá a capacidade de nós também nos tornarmos divino. Quando o padre, na hora do ofertório, derrama uma gotinha de água no vinho, ele diz... Jesus que se dignou a assumir a nossa humanidade, que nós possamos participar da divindade de Jesus. E é por meio do sacerdote. Para nós católicos, para nós cristãos, pode aparecer o presidente da república, pode aparecer um grande embaixador, mas diante de um sacerdote é a ele que, que nós temos que beijar as mãos é o sacerdote que nós temos que pedir a bênção é um sacerdote que nós temos que nos curvar, porque é por meio dele que nós podemos encontrar Jesus é por meio de um sacerdote que nós possamos comungar do Senhor Jesus e para terminar volto na pergunta quem és tu padre? Para responder essa pergunta, talvez poderíamos pensar Um mundo sem o sacerdote Que triste seria um mundo sem a possibilidade do perdão na confissão De um mundo sem a pregação do Evangelho De um mundo sem a Eucaristia O Senhor é importante, o Senhor é uma joia rara o Senhor é precioso nas mãos de Deus, um instrumento sagrado para se trazer Deus. Continue, Padre Mário, nessa sua linda missão. Há cinco anos, aonde o Senhor está passando, aonde o Senhor está gastando o seu ministério, sendo um sinal de Deus na vida das pessoas. E nunca se esqueça, Padre, que a sua missão... Elevar é levar o povo até o céu. É essa a missão do sacerdote. Por meio do sacerdote, Jesus se faz presente na Eucaristia. Por meio do sacerdote, nós também possamos alcançar, chegar até Jesus e chegar e alcançar o céu. Padre Mário, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, nessa sua missa de ação de graças, pelos cinco anos. Obrigado por essa oportunidade de, em poucas palavras, mas agradecer ao seu ministério. Agradecer por esses cinco anos, ao qual o Senhor tem sido um sinal de Cristo, encarnado, sobretudo pelo seu testemunho de oração, e de pregação. Padre, o Senhor é um instrumento sagrado nas mãos de Deus. O Senhor é um canal onde Deus se utiliza para chegar e para tocar os corações. Que as graças, que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida, hoje e sempre. Amém. Ao Padre Mário, queremos dar a Ele. Uma calorosa salva de palmas.